Boa noite a todos os irmãos. Boa noite, estamos... irmãos. É, estamos mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, eu e o irmão Tiago, eu Maurício, estamos aqui para falar de um assunto muito importante hoje, e vamos falar sobre o perdão. Né? Antes disso, nós gostaríamos de orar para invocar a presença do Senhor, para que Ele dê a direção e ministro no nosso coração sobre esse tema tão importante para todos nós. Amado Deus, em nome de Jesus, nós aqui estamos reunidos, Pai, para pedir, Senhor Jesus, a Tua direção, do Teu Espírito, Te agradecer por esse momento de união que temos contigo, Pai, e que o Senhor possa nos usar e nos capacitar para falar da Tua Palavra, para falar do teu nome, do nome de Jesus Cristo, que nos importa conhecer para saber da direção do caminho que devemos tomar nas nossas vidas e alcançar a salvação eterna. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Nós vamos agora para o um louvor e logo, logo estaremos de volta. Boa noite novamente, irmãos. graça e a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para vocês que vão, vão estar ouvindo essa ministração. E eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que o Espírito está trazendo para nós homens, né principalmente, porque a gente precisa encarar muitas coisas para a nossa maturidade, né? A última vez que, que o senhor me chamou para ministrar aqui no, no com os homens, né? O senhor me falou para mim uh, ministrar sobre o amor e sobre como eu não soube lidar, não soube amar realmente como o senhor diz para a gente amar, sabe? No casamento que eu tive, o senhor me disse que o amor que eu tinha não era um amor completo, era um amor ainda era um amor infantil, não era um amor maduro, porque esse amor ele não tinha o temor do Senhor como base. E depois disso, assim, eu peguei e comecei a sonhar meu coração com relação ao perdão, sabe? Porque eu queria e quero seguir em frente. Então o Senhor ele me colocou no meu coração palavras sobre o perdão e começou a me mostrar quão alto é esse caminho e como a gente não consegue alcançar por si próprio esse caminho eu vou abrir em Lucas 17 se os irmãos quiserem acompanhar em casa vou anotar para ler depois essas passagens olha, o senhor me deu versículos irmão, anotem às vezes o senhor dá versículos a gente precisa orar se o senhor não dá versículo para vocês vocês orem, por favor Ó, Lucas 17, no versículo 3, diz assim. Ó, vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Até aqui. Ora, irmãos, ó, imagina. Os apóstolos, um pouco antes de acontecer essa passagem, o Senhor pegou e mandou 70 discípulos, né, os apóstolos junto. e esses discípulos voltaram espantados, porque eles falaram assim, os demônios se submetem a gente, o, a gente põe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Eles participaram de Jesus multiplicando o pão de uma maneira sobrenatural. Que, e a gente nem entende como é que foi feito. E daí Jesus fala para eles assim, olha, se teu irmão vier, pecar, pegou contra ti sete vezes e vier até contigo falando que está arrependido, perdoa-lhe. E daí eles ficaram apavorados. Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. O perdão... O perdão ele é mais difícil de alcançar do que os dons. É mais difícil de alcançar do que os dons de curar enfermos, de expulsar demônios, porque ele é uma obra que exige o dom superior do amor. E eu quero ler com os irmãos para mostrar essa passagem aqui de Marcos 11... Marcos 11, no versículo 20. Deixa eu abrir aqui rapidinho. tá Aqui, Marcos 11, versículo 20. Aqui fala sobre fé. É, um, é, um, é uma passagem muito conhecida que fala sobre fé. Os irmãos tudo já conhecem, né? Eu vou ler uh, 11, 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, tudo, tudo é tudo, irmãos, tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberdes e assim será convosco. Agora vamos parar um pouquinho. Por que que tu não tem aquilo que tu recebe, irmão? Que tu pede? Porque tu não recebe aquilo que tu pede, irmão? Porque tu não leu... Leia o versículo 25. A gente precisa somar esses versículos que a gente está lendo de fé com o versículo 25, que diz assim. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, a gente só alcança o, o perdão quando a gente tem fé e quando a gente aprimora a nossa fé no amor. Eu preciso compartilhar uma coisa que Deus me falou, assim, uh, esse final de semana. Uh, me deu uma ilustração, assim, que... O Senhor falou bem assim para mim. Olha, sobre fé, sobre amor, sobre fé, esperança e amor. Porque diz na palavra, eu não vou ler, eu vou só comentar. No 1 Coríntios 13, 13, diz que permanecem três coisas. Fé, esperança e amor. Deus me falou bem assim. O amor é o lugar onde tu quer chegar. A fé é o veículo que tu vai usar para chegar neste lugar e a esperança é o combustível que tu vai colocar nesse veículo e é uma coisa assim que faz sentido porque quando tu chegar no lugar tu chegar no espírito quando tu tiver com Cristo tu não vai precisar de fé e de esperança tu já vai estar junto com o Senhor e também a fé é algo que não precisa ter uma fé no Senhor tem gente que tem fé em falsos deuses todo mundo Todo mundo, até mesmo ímpio, até mesmo aquele que se diz ateu, tem uma medida de fé. Deus dá uma medida de fé pequena para cada um dos homens. Mas a pessoa só alcança. Só alcança Jesus. Só alcança a posição espiritual. Quando ela usa essa fé para ir em direção ao amor. E ela faz essa fé amadurecer em amor e eu agora agora vem uma parte assim que eu quero testemunhar que Deus que Deus uh, me falou a respeito da situação que eu que eu tenho vivido sabe irmãos uh, eu estava eu eu tava meditando e o senhor me falou bem assim olha a respeito de perdão Deus disse assim para mim olha tu só vai conseguir Perdoar quando tu conseguir amar aquela pessoa que tu, te ofendeu, mas amar de verdade, amar com o amor que eu estou mostrando para ti na palavra. Tu foi, Deus falou para mim: tu foi casado dez anos e tu não soube o que é o verdadeiro amor. E agora tu precisa aprender esse amor para te conseguir liberar o perdão. Para te ver, irmão, perdão é uma coisa tão espiritual, é tão do Senhor que a gente não consegue a, alcançar. A nossa fé limitada, que não é amadurecida em amor, ela não consegue alcançar o perdão. Vai além do que a gente pode imaginar. Vai além do que a gente pode alcançar. Com nossa mente natural, com o nosso viver natural. E se a gente alcança... Deus me falou assim, tu precisa amar a pessoa que te ofendeu, tu precisa amar a pessoa que te machucou. Então, a gente vai agora para Romanos 12. Vamos ler Romanos 12. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito... né? Ele diz assim, a partir do versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível... Quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retriburei, diz o Senhor. E agora, irmãos, prestem atenção no versículo 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês entendem que quando vocês conseguem orar, amar a pessoa que te feriu, eu sei que tem feridas, irmão, e tem feridas que não chegam a, a, a machucar muita gente. É fácil você pedir perdão para algo que não foi profundo dentro do teu coração. É fácil. Tentar perdoar uma pessoa, mas se é algo que foi profundo, algo que machucou, a pessoa que tu confiava, o que tu mais amava, o que tu mais confiava, te machuca, é algo que gera uma ferida profunda. E a única forma de tu conseguir realmente eu digo assim, de verdade, te curar disso. É tu aprender a amar essa pessoa. E o Senhor me deu assim, uma direção. Tu precisas orar por essa pessoa, da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma força, que tu ora por ti mesmo e pela tua família. Mesmo que essa pessoa tenha te machucado, mesmo que essa pessoa queira o teu mal, mesmo que essa pessoa não se arrependeu, não importa, irmão, não importa. Porque eu sei que tem muitos dos irmãos que vão estar assistindo que têm o coração magoado. Como é que tu vai, irmão? Por exemplo, eu dou um exemplo de algum irmão que, foi, que teve um casamento, teve, passou por um divórcio, passou por traumas. Como é que tu vai ser levantado pelo Senhor para ir para uma família nova, para ser o cabeça de uma nova família sem ter sido curado no passado, irmãos. Vivendo no passado. Irmão, você precisa ir para o Espírito, irmão. Eu digo isso de coração, assim. tu precisa buscar em oração e em jejum. Porque... Nada, não tem nada na, na, na, na Bíblia está dizendo ali. Todas as coisas você pedir em oração. Jesus não disse, qualquer, algumas coisas eu vou te dar, todas. Você tem tudo de Deus que você quiser. Isso está tá vinculado com o que você quiser. Porque você pode orar o quanto você quiser. Você pode se entregar o quanto você quiser. Você que escolhe. Você pega, pe, pega irmão, para pensar. Você é, um, você é um varão apostólico, irmão. Você pega todos aqueles irmãos que o Senhor usou, que mudaram o mundo com o avivamento, por exemplo. Todos eles dedicaram a sua vida, o seu tempo para o Senhor. Então, tudo depende do andar no Espírito. Você precisa depender do Espírito. E você precisa aprender... Quando você depender do Espírito, você vai aprender o amor. E o amor, ele cobre multidão de pecados, irmãos. Escuta. Multidão. Aquela pessoa que você está orando, que te amaldiçoou, está dizendo aqui, Deus vai derramar, amontoar brasas vivas na cabeça. Você entende o que é isso? Você já buscou do Senhor para entender o que é isso? Deus vai trazer essa pessoa para o arrependimento, irmão. Deus vai... Através da tua oração, através do teu espírito, através daquilo que tu vai derramar, Deus vai trazer essa pessoa ao arrependimento. Em nome de Jesus. Porque a vida dela importa para Cristo muito mais do que o teu orgulho, irmão. Entende? Só pelo espírito tu vai conseguir, irmão. E o Senhor, ele tem... Trabalhado em nós, ele, ele quer trabalhar isso na vida dos irmãos. Eu vou, vou passar para o irmão Maurício falar também. Irmão Tiago, é verdade. Esse, o assunto do perdão, né, irmão Tiago? A gente precisa se entregar mesmo para Jesus para conseguir liberar esse perdão. Né? É o Senhor que nos capacita a perdoar. né? Tanto é, é uma direção dele, porque ele, na, na oração que ele nos ensinou ele menciona essa questão do perdão dos pecados. Né? Ah, em Mateus 6, ali onde ele nos mostra a oração dominical, né, ele diz assim, ó, Portanto, vós orareis assim, Mateus 6, 9, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.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 também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma condição, né, irmão Tiago? Então, o, o, o Senhor quer que a gente perdoe os pecados, que a gente ame uns aos outros, que a gente ore pelos aqueles que nos perseguem, é? que a gente saiba perdoar. Até porque. O sangue de Jesus verteu na cruz, irmão né, Tiago, para nos perdoar, né? porque a, a, a, a remissão dos pecados sempre se foi pelo derramamento de sangue. né? Na antiga aliança, se matava os animais, em impropriação dos pecados das pessoas. né? Deus instituiu uma nova aliança conosco, quando Ele mandou o Seu Filho, o Cordeiro Perfeito, Aquele que tira o pecado do mundo, a, a fim de que ele viesse ao mundo, morresse crucificado, para que o sangue dele fosse a remissão dos nossos pecados. Por isso que dizem que ele é o sumo sacerdote eterno. né? É depois feito Jesus essa, esse sacrifício, não há mais necessidade de sacrifício de animais, né? porque Jesus pagou o preço do pecado... Para nos perdoar, ele verteu o seu sangue na cruz. Então, ele exige também da gente que a gente tenha essa misericórdia também, e haja de misericórdia de, e perdoe as pessoas, porque ele entregou, teve um preço muito mais alto para se entregar por nós. E todo aquele que crê em Jesus Cristo e aceita esse sacrifício, ele diz que chega na vida eterna. né? E também tem em si mesmo, a habitação do Espírito Santo dentro da gente, né? onde nós podemos alcançar isso que o irmão estava falando, de conseguir perdoar, de conseguir amar, né? que é o fruto do Espírito Santo né? no Monteago, que está lá em Gálatas 5, que a gente conhece também, né? que o amor, né? o perdão, a, a benignidade, a paciência, a bondade, né? os atributos né? que são do Espírito Santo. Por isso, irmãos, a gente está aqui reunido, por isso a gente busca na igreja andar conforme a palavra de Deus, mesmo sendo isso, muitas vezes, tendo algumas dificuldades, esbarrando e tropeçando pelo caminho, mas o Senhor tem nos fortalecido e dado condição para que a gente prospere, para que a gente continue nessa caminhada. O caminho é estreito, o pecado nos assedia, nós vamos pecar também, assim como alguns irmãos vão pecar em relação a nós também. Né? E a gente tem que reconhecer essa fraqueza dos nossos irmãos e nossa fraqueza, para que a gente aprenda a perdoar, aprenda a ter longanimidade, aprenda a ter ser amável, né, irmão Tiago, com os nossos irmãos, até às vezes com aqueles que não congregam na igreja, né, que, que esses ainda têm ainda mais dificuldade, porque não conhecem muitas vezes o Senhor. né, Mas a gente que busca conhecer o Senhor e viver da maneira dEle, o perdão faz parte dessa caminhada, né? Amar o próximo faz parte, amar a Deus sobre todas as coisas faz parte, né? Ter essa esperança que o irmão estava falando, né? É esse combustível que nos dá, que nos vai nos levar na comunhão eterna com Deus, né? A fé que hoje nós é pela fé que nós vivemos porque a gente não vê Cristo com os nossos próprios olhos hoje, né, Montiago? E realmente, quando nós chegar lá, não vai mais ter necessidade de fé, porque nós vamos viver isso que cremos, né, pela fé. Então, é, essas esses assuntos que vêm que nos traz aí na igreja faz parte do dia a dia de todos nós, né? Faz parte do cotidiano. Né, todos nós passamos por tribulação, todos nós passamos por dificuldades, né, todos nós sabemos que a nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue, né, irmão Tiago? Isso é, ainda nós, ainda estamos lutando, né, o espírito milita contra a carne, né, e a carne contra o espírito, e isso todos nós temos que vencer. É uma tarefa que só Cristo pode nos capacitar, e eu tenho certeza do né, meu coração que a gente buscando o Senhor Jesus, né? Que a gente seguindo na caminhada com Cristo, a gente há de alcançar, sim, né? Essa, essa, esse dia que Jesus voltará e nós iremos todos estar com Ele. Então, é, o Senhor nos capacita para vivermos uma vida com Ele. E por isso Ele diz o seguinte, que em Hebreus 10, irmão Tiago, olha só que linda essa passagem, em Hebreus 10, 19, diz assim, é, é o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Então, quem crê, quem é crente em Jesus, quem crê em Jesus, tem o privilégio de chegar à presença de Deus. Então, diz ali, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da fé e esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel consideramos, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente vai vendo que o dia está se aproximando, as coisas estão acontecendo para isso né, no Monteago nós temos que chegar a Jesus, nós temos esse livre acesso ao santo dos santos, que é a presença de Deus, né? porque Jesus Cristo rasgou o véu no momento que ele se entregou na cruz, hoje nós temos, pela certeza de fé, né? que nós temos o coração purificado, a alma lavada, o corpo lavado em água pura, e podemos chegar na presença de Deus, confiadamente. Então, em oração, como o irmão falou, buscar que o Senhor venha a permitir, a capacitar a gente a perdoar, né, para que a gente esteja sempre propício a Deus a ser perdoado também. Amém, irmão Tiago. Amém. Viu, irmão? O Senhor Jesus, ele quando ele quando ele se entregou na cruz, né, pelas nossas vidas ele se fez culpado, ele era inocente. E ele, por que, que o por que que Senhor Jesus ele ficou quieto, ele não falou nada, se entregou como um cordeiro? Porque ele, ele era culpado na hora, ele era culpado pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado dos irmãos. Ele sofreu, foi escarnecido, sofreu todos aqueles males, tudo... Por causa de ti, irmão, por causa de mim. Então, não vamos deixar esse, esse ensino, não vamos deixar essa. É, tudo, tudo isso que ele fez, essa, esse amor que ele manifestou em sangue, não vamos deixar isso de lado, irmão. A gente precisa amadurecer como cristão. Amém. A gente só só tem um motivo para a gente estar. Tá. Qual é o motivo que leva, levaria a gente estar tá aqui numa reunião, conversando e, e falando os assuntos da palavra? Porque a gente precisa amadurecer, irmãos. Amadurecer em fé, amadurecer em amor. A gente precisa perseverar em oração. Porque a gente só alcança tudo isso que a gente falou através de perseverança. E um homem, um homem. Como foi Cristo, um homem de verdade, ele persevera até o fim. Ele soa sangue, mas ele não desiste. Ele chega a pedir para passar esse cálice. Senhor, está difícil, mas ele não desiste. Seja feita a tua vontade. Ele é o nosso exemplo como homem que nós precisamos seguir. Amém. Uhum. Muito obrigado, então a todos os irmãos que nos assistiram, né? Quer fazer uma oração? Vou, vou fazer então, uma oração. Uma hora, gente, então, para nós encerrarmos. Para encerrar. Amém. Todos, todos os irmãos que assistiram, nós queremos agora, em nome de Jesus, colocar a vida de cada um dos irmãos diante do Senhor, pedindo Deus que a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ele toque no coração de cada um ele faça morada eterna naqueles que não conhecem a Ti, que ele edifique todos aqueles que precisam dessa edificação, da exortação, que haja, Senhor, um crescimento no Espírito, derrama, Senhor, unção sobre a vida de cada um, a unção do Espírito Santo, para que a gente venha a crescer em fé, para que a gente venha a conhecer a Ti, a Tua presença e a Tua Palavra cada dia mais, Senhor. Que a gente venha ouvir, Senhor, a Tua voz. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé não vem só por simplesmente ler a Bíblia, mas por ouvir a Cristo. E Cristo está falando na sua igreja. E em nome de Jesus, receba o Espírito. Receba a Palavra no seu coração. Seja cheio da presença do Senhor. E seja um modelo de homem como foi Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo os irmãos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.